Qual o máximo de kills que você já fez em uma partida de CSGO? Sem mentir, comenta aí. Qual o máximo de kills que você já fez? Eu, no meu caso, não lembro exatamente. Porém, eu chuto que tenha sido mais ou menos aí 50 kills jogando no Prata, Prata 1, enfim. Agora eu tenho outra pergunta. Qual o maior frag que você já viu no CSGO? Seja em partida profissional, um amigo seu jogando com você, né? Desde que ele estivesse legit, Ou então um pro esmurfando em live, em vídeo. Enfim, qual foi o maior frag que você já viu no CSGO? Hoje, eu vou contar para vocês quando o Fallen terminou uma partida de 48 rounds. Conta aí o número de overtimes. E terminou com o frag 100 barra 30. Exatamente isso, 100 barra 30. Detalhe, com 230 de ping. É, mano, é maluquíssimo. Ele estava jogando com pessoas que sabiam jogar o jogo. E no time dele, tinham dois caras que, na época, eram piores que prata 1. Não é à toa que, mesmo sendo uma partida de 48 rounds, um ficou 5 barra 34 e o outro 3, não. E o outro, não. E o outro, 2 38. E você provavelmente conhece esse cara. Vem comigo, que eu vou contar uma história maluca. E vocês vão adorar assistir essa partida. Eu ganhei o sorteio do cachorro, velho. A a proposta de troca, uma faquinha.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 Mais caro do Brasil. a Avali... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Senta que lá vem história. Senta que lá vem a história. 5 de agosto de 2016, mais de 6 anos atrás. O Fallen, que na época já era um jogador da SK, e nessa altura tinha acabado de ganhar o segundo major daquele ano, aquela final contra a Liquid, enfim. O Fallenzão tava lá, bicampeão mundial, todo pomposo, com a moral lá em cima, abriu uma live e decidiu chamar duas pessoas conhecidas. Pra jogar CSGO duas pessoas conhecidas, porém, não dentro desse cenário de CSGO conhecida por outros feitos, né, eu tô falando do Cauê Moura e do André Akari Cauê Moura, youtuber, né, um dos youtubers mais outros aí do Brasil o Akari, campeão mundial de poker, pra quem não sabe também Akari é o dono da fúria ele que tava como coach lá da equipe, no último major Sim, o não chamou os caras lá pra jogar um CS bateu uma, play, na Gamers Club os caras no Brasil, servidor brasileiro, em na gringa, com, mano, mais de 200 de ping. Enfim, ele falou, começou o Akari, rapaziada. O Akari já adianto pra vocês. Foi o cara que ficou 2 barra 38. E hoje ele é um responsáveis pela fúria. Aí se a fúria ganhou o Major, o cara que ficou 2 barra 38 anos atrás, pode ter sido responsável né? quem sabe, por fazer o Brasil voltar a ser campeão mundial de CS, enfim. Antes, só quero pedir, se inscreva no canal, eu que vai bater um número de inscritos, então faça parte da matilha, eles iniciaram uma partida, e o que aconteceu nessa partida do primeiro round em diante, vocês irão descobrir agora. Tá, agora segue o pai aqui, ó, comigo, irmão. vem comigo, irmãos, hein, pode vir, Não, pra cá, cá pra cá, cá. vambora, vambora, quem for guerreiro vai na frente, joga pelo time, vambora, vai na frente que eu derrubo, <risos> lá em cima agora, derrubei o meu primeiro, lá em cima, lá no barril, ó, comei, aí come. daí pegaram eu, moçada, vambora. Os caras já estão. Vamos, Macari! Deu só, ver, só marido, Ah, me pegaram. Bora, <risos> <Não, não, não. risos> menal! Nossa! Porra. Ô velho, você tá com a bomba, hein, velho. Acari. Tô com a bomba? Sim. Vambora, vai bateu na nossa direita aqui em cima. Bateu no meio. Sumiu minha alma. Bora, velho, vambora, vambora, vambora, vambora pra comigo, moçada. Vem comigo. Vamos fazer o seguinte, Boa, ó. Vou, vou, vou, vamos voltar, vamos volta voltar, volta volta, volta, volta, volta. desce pro escuro aqui, ó vem comigo Olha o cara aqui, o vagabundo aqui, pega vem embora, vem embora Boa. Vem pra cá, cara desce pra cá, tá longe, cara Vem eu, eu a tiro arma, tiro aqui, eu. irmãos Basta, <risos> basta, ah, oh. oh. aí derrubei, cara, hein Caralho, velho, esse cara, olha Derrubei, hein Tô esperando vocês, irmão, vem, tô esperando vocês aqui, pode vir como vocês, eu morri Tá aqui, tá aqui de costas, vagabundo, ajuda aqui, irmãos Mete chumbo, mete chumbo! Ah, é, é pô! Vamos, vamos esperar os caras avançar aqui, vamos junto depois, hein? Opa, isso, já cara? peguei o um passando boa. lá, galera. Vamos lá. ó. Especialidade, o cara é um sniper americano, rapaz. Isso aí, passa junto. Lá cima do barril, lá, ó. Boa, cara, boa, boa, boa cara. Ô louco, velho. Onto é. na base, Akari. Pega na base, pula lá, cara. Vai pra cima dele. Na direita. Pegou o vagabundo, Costa agora. Pelo lugar que a gente veio, pelo fundo. Traz a gente galera. É nós, é nós. Vamo embora, vamo embora. Aqui. Você apertou Y, será alguma coisa? Não, não, pode ir, pode ir. Vamos embora, mais um, mais um por trás da parede. Vamos embora, vamos puxar B, vem, vem, vem. Puxa a faca, vem, vem. Puxa a faca? Ah, já matei, já. Não, vou pegar a faca, Você vai ganhar esse jogo, vem pra cá. Competitivo. Vamos entrar aqui. Oh, Altar, Altar, passou ali. Puta, que p... É Vamos embora, mete uma agora, irmão. Aí, olha. Pra direita, pra, vai, direita. Vai. pra direita. Não, aí não tem nada, federal. Aí não tem nada. Né? Acabou. Acabou é. o tempo, federal. Ó, tem três jogadores tem deles dois. pro B agora, galera. Dois, agora que eu já matei um. Dois pro B ainda e dois pro A. Eu já tô entrando pro A aqui. Peguei mais um no A. Mas eu tô morto agora, mano. Cara, ah, tô... cara o cara é rápido. Então tá... Pô, ele apareceu numa frestinha ali, eu dei o um tiro e já me matou. Peguei mais um nas costas. <risos> Vamos voar, hein. Posada? Vem mais... Ah, pra tá trás. Caralho, essa sua arma é enjoada, hein? Véio? Legal e bonito. Mais um aqui no meio. Você tá plantando tá a bomba no B aí, ô, Federal, meu parceiro. <risos> federal, volta, Federal. Segue eu, segue eu, Federal, vem comigo. Nossa, <risos> Segue eu, Federal, vem comigo aqui. Olha pra frente, Federal. Para de olhar pro chão, você não tá caçando o rato, não. Ui! Aperta 5 aqui agora onde eu tô, federal. Segura o clique, ó. Vem pra cá, ó. Ah, isso que você O que que acontece quando você aperta cinco? o 5? O 5 era né? pra armar a bomba, a C4. E a, a bomba você arma pra, pra ganhar o um round, entendeu? Eita... Aí ah, eu verdei. Pega essa o que que é isso? Puta, oh. velho, era hora de eu brilhar, cara. Entrando na rede nacional, vacilei, galera. Ah, foi, foi, foi mal, foi mal, foi mal. Vez, foi foi feio demais, galera. Muito feio. Isso. Tô fazendo tem um cara ali pro escuro. Ó, um Guarana aqui com a gente. Peguei um. Vou jogar uma flecha e a gente vai, hein. Vambora. Rampa, um e um base. Volta, volta, volta. Tem dois aqui já. Volta, volta. Vai voltando, moçada. Mais um puxou meio, peguei os dois. Volta, volta. Pula pro B, vamos pro B, vamos pro B. Cada um olha uma coisa agora. Ah, Descomporta. Planta, segura, segura o 5 agora e clica, o Akari. Segura o quê? 5 e planta a bomba. Isso. Ó, olha suas costas aí, tá bom já, Federal. Tá bom aí, olha nas suas costas. Volta pro escuro lá onde você tava, lá pro túnel túrio. Tomei. Porta um. O outro não vi ainda, hein? Porta também. Tchau, wow, tchau, tchau, é isso, moçada. Vambora, acredita, <risos> acredita, Deus acredita Deus na Deus. vitória. O um cara ali me dá de alto, acho. Travado nele. É. Peguei, peguei, vambora, vambora. Vamos, fô. Peguei lá em cima. Joga a smoke agora se tiver aí, galera. Se comprou smoke, joga aí, ó. Joga o quê? Grada de fumaça se tiver. Foi, nem sei fazer isso. É, vocês estão sem, vambora então, só andando. Peguei a bomba pra alguém aí. andando andando tem um pulando. Vai meio, também, peguei pulando. Vai comer na smoke um. Comendo na smoke, come na smoke, Come na fumaça. Boa. Você tá com a bomba, Kari? É mesmo? foda -se. O cara tá guardando, né? Ele foi guardar a arma dele pro próximo round. A bomba explodiu, acabou o round. O cara se escondeu. Já deu, um... deu nóis. Toma, mais um montar agora. Boa, boa, ah. cara. Ah. Peguei, peguei. Me pegaram. Vamos descer no meio aqui Me agora. Vamos, Felipe, pega eles, Felipe. Compõe aqui, vem, Fê. vamos, vamos, vamos, vamos Compõe vamos, a meio vamos. aqui, vai ter um aqui. Federal. São criado, criado pelo Cauê. Vambora, pelo Cauê, tá vamos, lá. Vamos, amigo. É só você ou eu falo aí, galera? Eu, eu que Tentei ajudar ele lá, é só você Ó. mano. Nossa! Você mostrou um cara agora. Acabou? Puta que. P... que não deixei na mão do Federal, Acabou, Federal. Deus, você tava longe da bomba, Federal. Ah, já aprendeu a mandar pelo menos, hein. Já, tá melhor. Vambora, vamos entrar B. Ô, pegou o vacilão, ô vacilão, ô, da chorando. Vambora. O vacilão. Boa, boa, boa, dentro do bomb. Pode entrar, pode entrar, para não. No só tem um. Mais um bombeiro. ainda. Peguei mais um bombeiro. ainda. Tá no bombeiro sai Não Eu já no jogo. Boa, federal, tá no bomb ainda, Macaé. Vai ah! ganhar, tá no bombe, federal. Sua direita, federal. Direita, direita, direita. Direita, Não, não, não, não, não. Pra trás, pra trás. Calma, calma, federal. Aperta o R primeiro e vai pra cima deles. Tem 20 segundos, irmão. Vai fazer... aí vai fazer... aí, vai fazer... aí vai fazer... tá escondido nas Vou caixas! puta que Matou um lateral bola matou um Ó, o, o barão tá com o Toma! Boa, calma isso, vamos isso, marcar mano. o fundo agora aqui vamos entrar nesse meio junto aí vem vamos entrar meio vamos entrar ah vem vem vem vem vem vem vem vem vem vem Vai, vai, vai. Mais um B, tá? Tem mais um do B. Deixa ele seguir, segue seguir, segue, Já era, né? Já é, mato só mais um agora. Ah, falta um filho da ali. Oh, tá, tá sem... Porta. porta. Tá meio, tá meio ali, ó. Vai entrar. Vai entrar a porta, tá? entrou porta. Entrou a ah. porta, entrou a porta. Ai meu Deus. Vai <risos> que é tua, Cauê. Só tem um o Cauê agora? Capricha, oh, Cauê! Cauê, Cauê! Decisivo, Cauê! Cauê. B clear. Ah. É André? Não tem ideia né? Tem uma netranta, um negócio, um negócio só com um esse É, é uma é. roubada cara. É que elas são sem dinheiro né é. Nossa, eu meti bala nos meus Meu amigos, esqueci que agora a gente tem a polícia Tá na parada, é legal mesmo Vambora, vambora Qual o Federal aí? parece uma velha, cara. Boa, cara tem arma, agora ter arma, rapaz. É nós, rapaz. Eu sou ladrão, rapaz. Agora, agora tem arma, mano. Boa, Boa cara. Você irmão. é 4B, <risos> Tamo junto, tamo junto, Fezão. Cheguei na cobertura. É isso, moçada, é isso. Vambora, vambora. Vamos que dá, Boa, hein? Tá lá. Mais um, Parece, parece, cara. Vambora. Passou, passou pra zoa aí, cara. Peguei, peguei mais uma, cara. Peguei também, ah! tem mais ou não? Fundo, fundo, fundo, Felipe. Tá do Vamos tempo. Defuso. Vamos defusar. Tá ah, lá, tá lá, apareceu agora. Véio. Vai aparecer aí, federal. Mete um é. federal, mete chum. Mete chum. Esse esse. Não, não, desce, é. desce. A Vai aí, aí, federal. Aí, aí, aí, federal. Chupa aí, federal, Ó, o escuro tá aqui. Fundo. O resto tá pro ar, galera. Passou bomba já, moçada. Eu tava xinguindo alguém quando eu fui ver o um federal de disse... Não, amigo, amigo. Fui mal. Baranda. Parando o cara, galera. Baranda, eu tô defusando. Me dá cobertura, pessoal. Tá vindo me pegar defusando a bomba. Nossa. É okay, Tamo pode, vivo, não. hein? Vamo pega, pega! Vamos pra vitória, moçada! Tamo vivo! Ai, cara, cuidado, cuidado pedaço tá atrás de mim, se tá me trampando! Tem mais B? Eu peguei, meio. peguei! Puta, peguei, peguei. É Outro meio, peguei! Varanda, varanda entrou, pessoal! Vou cadastrar varanda um! Onde você vai, Cauê? Onde eu vou? É isso, vamos, gente! Peguei os v quatro, vambora! embora Não vi o último aí. Ah, costas nossa Porta, porta Clay Boa. Pode estar na varanda, hein Ah C4 aqui na varanda, entrou, galera Tem mais aqui Vamos, senhores Mais um pro bomb, eu acho Rebombe Tá aqui, Cauê! Meio! Boa, Bravo, garoto. Espera. E o gol aí na porta ainda? Aparece agora, bora. Você que se mocou? Tá aqui! Veio, boa! boa. boa. Ah! Ai, moleque! Entrou meio? Não sei. Acho que sim. Precisa de dar. Os caras caras estão onde? Entrou! Mais um, ah, mais um, mais um. Mais um comigo aqui, galera. Altar, pessoal. Altar, ah. tá indo pro bomb. Passa a direita, Cauê. <risos> Nossas esperanças estão no criado ah, pelo Cauê. No meio, consegue vir alguém? Viu no meio. Botei, bom. Vegam meio, vamo varanda, pessoal, vamos pular junto, galera. C4, vem com a gente. Volta, volta, ah, volta, volta, da... volta. Por que tanta violência, rapaz? Você que me mordeu. Entra meio, você vai ajudar no meio, cai comigo aqui, ó, vem. Ah não, peguei o meio. Boa, aí, boa, boa. aí. Boa, boa. 17 a 17, 17, 17 galera. Vamos, é. galera. Ajuda o maluco, tá doendo! Vamos lá pegar, mano. Vem, <risos> Fê, vem varanda comigo, Fê. Peguei a varanda. Ah, eu um tô com o alto grave, cara Bem vindo, bem vindo Doendo, doendo, doendo, calma tá, tá no meio aqui, ó Tampa, Fê Tampa tá, do A, Fê, vim pro A, Fê Tá no meio do A Tá no meio Tá no base, hein A base da transmissão de tá. Vai entrar no meio, o C4 Temos que ajudar o Federal no meio, galera, tá bom, vamos pegar lá o Federal, volta lá, galera Volta, Federal ok. Tá aqui no meio, tá aqui no meio! Peguei! Ah, vem comigo, Fê, meio! Fê, meio! Peguei, tá <risos> peguei! <risos> buraco, buraco! <risos> Ele avançou ou não? Frente É, Fallen, só você agora! Deixa bom Agora é o seguinte, ó, essa jogada aqui, ó, essa pra você prender, a primeira jogada, plantou aqui, certo? Se eu chegar naquele buracão lá, ó, dificilmente eu vou perder pra ele agora, meu. Tá vendo a vantagem minha agora? On Não, onde que on ele parou? Tá, Ali. Tchau! Adorei, ó! Que beleza! Boa, oh, Ah, filha da que não existe esse tipo de palavrão. Sutou, caralho. Eu vou... Fica aí, vai pro buraco vai pro buraco lá. Vai pro buraco lá, o bão tá pra nós. Vai pro buraco lá. Quem tá comigo, vivo, Vai pro buraco. É, quem tá comigo, vivo, Vai pro buraco lá, tá tá só, só aí. pessoal? Olha tá lá, tá ali, bro. Posso, ó, Esse é um pedido, né? Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Tem aqui, ó! Boa! Vê! Boa! Cara. Isso me deixa muito encantado. Quer pé? Não, não. Ixi, acho que eu fiz merda na arma aqui. Peguei uma base de terror. Eu Bora, vi dois, dois eu feio. vi dois, não sei. Matei o meio, o resto é fundo. Passou fundo, mas não vai passar. Que que é isso que esse Fallen fez, mano? Vamos, Cauê, moleque! Vamos, cara! Isso, volta e esconde atrás dela. Ai, a... não, cara. deu a né? cabeçada no cara, velho. O cara não. Vai B, galera. Acho que morreu só pode, caralho. B, galera, vem. Vou passar agora. Eu tô na nuca do cara, velho. Opa! Ah. É três cara passando, você vai matar os três. Ah. ah, atrás da gente aqui. Bora, bora! Buraco! Ah. Corre, Buraco agora, buraco. Tô cravado nele. Peguei o um buraco. Porra. É André, porra cara, eu um macaco. Mano. Olha as bocas pra mim, olha as bocas pra mim. Costa comeu, costa comeu. Porta agora, porta, vem porta, se liga. Eu vi ele, eu vi ele. Olha o buraco pra mim, porta é meu, olha o buraco pra mim. Tá na porta o cara, vai entrar. Buraco agora. É isso, vamos gente, vamos gente. Varana, escuro baixo galera. escuro baixo, bar, Eu não acredito nisso, galera. Manda na frente que eu Vamos, Fê, carrega, Fê. 10 de life na cara. cara. Boa, garoto. <risos> Boa! Oi, um Cauê! Boa! Vamos ver. Vamos ver. Eu, eu, eu tá na base aí, eu, eu acho, acho Cauê. É, valor. tá valoriza, Cauê! Valoriza, rapaz, não entrega. Bomba! Bomba nele, galera! morrer. Ah! Ah! Ah! Segura! linda a granada, Cauê! Foi bom, foi bom? Caraca. Difícil ou não? Primeira vez na vida que eu jogo isso aí, ó. Foi legal, foi legal. Valeu demais, galera. Difícil, né?